Primeiro livro de Enoque. Capítulo 10. O Altíssimo dá ordens às sentinelas e sentença às sentinelas rebeldes e seus descendentes. 1. Um, então o Altíssimo, o Grande Santo falou. 2. E enviou ao riel ao filho de Lameque, Enoque. 3. Dizendo: Diz a ele em meu nome: Esconde-te. 4. Então explicou-lhe a consumação que está prestes a acontecer pois toda a terra perecerá as águas do dilúvio virão sobre toda a terra e todos os que estão nela serão destruídos 5 e agora ensina-o como ele pode escapar e como sua semente pode permanecer em toda a terra 6 novamente o senhor disse a rafael amarra asaziel mãos e pés lança-o na escuridão e abrindo o deserto que está em dudael lança-o nele 7 Arremessa sobre ele pedras agudas, cobrindo com escuridão. 8. Lá ele permanecerá para sempre. Cobre sua face, para que ele não possa ver a luz. 9. E no grande dia do julgamento lança-o ao fogo. 10. Restaura a terra, a qual os anjos corromperam, e anuncia vida a ela, para que eu possa recebê-la. 11. Todos os filhos dos homens, sua descendência, não perecerão em consequência de todo o segredo, pelo qual as sentinelas têm destruído, e o que eles ensinaram. 12. Toda a terra tem se corrompido pelos efeitos dos ensinamentos de Azaziel. 13. A ele, portanto, se atribui todo o crime. 14. A Gabriel também o Senhor disse, vai aos bastardos, aos réprobos, aos filhos da fornicação. E destrói os filhos da fornicação, a descendência das sentinelas de entre os homens. Traze-os e excita-os uns contra os outros. 15. faze os perecer por mútua matança, pois o prolongamento de dias não serão deles. 16. Eles rogarão a ti, mas seus pais não obterão seus desejos com respeito a eles, pois eles esperaram por vida eterna, e que eles possam viver, cada um deles, 500 anos. 17. Amiguel, igualmente o Senhor disse, vai e anuncia seus próprios crimes a Samiasa, e aos outros que estão com ele, os quais têm se associado às mulheres para que se contaminem com toda a sua impureza. 18. E quando todos os seus filhos forem mortos, quando eles virem perdição dos seus bem-amados, amarra-os por setenta gerações debaixo da terra, mesmo até o dia do julgamento, e da consumação, até o julgamento, cujo efeito que dura para sempre, seja completado. 19. Então eles serão levados para as mais baixas profundezas do fogo em tormentos. Lá eles serão encerrados em confinamento para sempre. 20 imediatamente depois disso ele juntamente com os outros queimarão e perecerão eles serão amarrados até a consumação de muitas gerações 21 destroem todas as almas viciadas na luxúria e a descendência das sentinelas pois eles tiranizam a humanidade 22 que todo opressor pereça na face da terra 23 que toda má obra seja destruída 24 a semente da justiça e da retidão apareça, e o que é produtivo torne-se uma benção. 25. Justiça e retidão serão plantadas para sempre com prazer. 26. E então todos os santos darão graças, viverão até terem gerado milhares de filhos, enquanto todo o período se sua juventude, e seus sábados, serão completados em paz. 27. Naqueles dias toda a terra será cultivada em retidão, ela será totalmente cultivada com árvores, e será cheia de bênçãos. toda árvore de delícia será plantada nela. 28. Vinhas serão plantadas, e a vinha que nela será plantada produzirá frutos para a saciedade, toda semente que nela será semeada produzirá mil por uma medida, e uma medida de olivas produzirá dez prensas de óleo. 29. Purifica a terra de toda opressão, de toda injustiça, de todo crime, de toda impiedade, e de toda impureza que é cometida sobre ela. Extermina-os da terra. 30. Então todos os filhos dos homens serão justos, e todas as nações me pagarão divinas honras, e me abençoarão, e todos me adorarão. 31. A terra será limpa de toda corrupção, de toda punição e de todo sofrimento. 32. Eu não enviarei novamente dilúvio sobre ela, de geração em geração para sempre. Capítulo 11: 1 Naqueles dias eu abrirei tesouros de bênçãos que estão nos céus, para que eu possa fazê-las descer sobre a terra, e sobre todos os trabalhos e labores do homem. 2 Paz e equidade se associará aos filhos dos homens todos os dias do mundo, em cada uma de suas gerações. Enoque encontra com as santas e sentinelas. Capítulo 12. 1. Antes de todas estas coisas acontecerem, Enoque esteve escondido, e nenhum dos filhos dos homens sabia onde ele estava, onde ele havia estado, e o que havia acontecido. 2. Ele esteve totalmente engajado com os santos e com as sentinelas em seus dias. 3. Eu, Enoque, fui abençoado pelo Grande Senhor e Rei da Paz. 4. E eis que as sentinelas chamaram-me Enoque, o escriba. 5. Então o Senhor disse-me, Enoque, escriba da retidão, vai e diz as sentinelas dos céus, os quais desertaram o alto céu e seu santo e eterno estado, os quais foram contaminados com mulheres. 6. E fizeram como os filhos dos homens fazem, tomando para si esposas, e os quais têm sido grandemente corrompidos na terra. 7 que na terra eles nunca obterão paz e remissão de pecados. 8. Pois eles não se regozijarão em sua descendência, eles verão a matança dos seus bem-amados, lamentarão a destruição dos seus filhos e farão petição para sempre, mas não obterão misericórdia e paz. CAPÍTULO 13: Enoque sentença as sentinelas rebeldes. 1. Então Enoque, passando ali, disse a Azaziel, tu não obterás paz uma grande sentença há contra ti. Ele te amarrará. 2. Socorro, misericórdia e súplica não estarão contigo por causa da opressão que tens ensinado. 3. E por causa de todo ato de blasfêmia, tirania e pecado que tens descoberto aos filhos dos homens. 4. Então partindo dele, falei a eles todos juntos. 5. E eles todos ficaram apavorados, e tremeram. 6 abençoando-me por escrever por eles um memorial de súplica, para que eles pudessem obter perdão, e que eu fizesse um memorial de suas orações ascendendo diante do Deus do céu, porque eles, por si mesmos, desde então não podiam dirigir-se a ele, nem levantar seus olhos aos céus por causa da infame ofensa com a qual eles foram julgados. 7. Então eu escrevi um memorial de suas orações e súplicas, por seus espíritos, por tudo o que eles haviam feito, e pelo assunto de sua solicitação, para que eles obtivessem remissão e descanso. 8. Procedendo nisso, eu continuei sobre as águas de Dambadã, as quais estão da direita para o oeste de Hermão, lendo o um memorial de suas orações, até que caía adormecido. 9. E eis que o um sonho veio a mim, e visões apareceram acima de mim. 10. E caí e vi uma visão de castigos, para que eu pudesse relatá-la aos filhos dos céus, e reprová-los. 11. Quando eu acordei fui até eles. 12. Todos estavam reunidos chorando em Obel Seyael, que está situada entre o Líbano e Seneser, com suas faces escondidas. 13. E relatei em sua presença todas as visões que eu havia visto, e meu sonho. 14. E comecei a pronunciar estas palavras de retidão, reprovando as sentinelas do céu. Enoque escreve o livro da reprovação das sentinelas. CAPÍTULO 14: 1. Este é o livro das palavras de retidão, e de reprovação das sentinelas, os quais pertencem ao mundo, de acordo com o que ele, que é santo e grande, ordenou na visão. 2. Eu percebi em meu sonho que eu estava então falando com a língua da carne, e com meu fôlego, que o Poderoso colocou na boca dos homens, para que eles pudessem conversar com ele. 3. Eu entendi com o coração. Assim como ele havia criado e dado aos homens o poder de compreender a palavra de entendimento, assim criou, e deu a mim o poder de reprovar os sentinelas, a geração dos céus. 4. E escrevi sua petição. E na minha visão foi-me mostrado que seu pedido não lhe será atendido enquanto o mundo perdurar. 5. O julgamento passou sobre vós. Vosso pedido não vos será atendido. 6. De agora em diante, nunca ascendereis ao céu. Ele o disse que na terra ele vos amarrará, tanto tempo enquanto o mundo existir. 7. Mas antes destas coisas tu verás a destruição dos vossos bem-amados filhos. Não os possuireis, mas eles cairão diante de vós pela espada. 8. Nem pedireis por eles, nem por vós mesmos. 9. Mas chorareis e suplicareis em silêncio. As palavras do livro que eu escrevi. A visão de Enoque com a glória do Altíssimo. 10. Uma visão então me apareceu. 11. Eis que naquela visão, nuvens e névoa convidaram-me. Estrelas agitadas e brilho de relâmpagos impeliram-me e impressionaram-me adiante, enquanto ventos na visão assistiram meu voo, acelerando meu progresso. 12. Eles elevaram-me no alto ao céu. 13. Eu prossegui, até que cheguei próximo do muro construído com pedras de cristal. 14. Uma chama de fogo vibrante rodeou, a qual começou a golpear-me com terror. 15. Nesta chama de fogo vibrante eu entrei. 16. E aproximei-me de uma espaçosa habitação, também construída com pedras de cristal. 17. Seus muros também, bem como o pavimento, eram formados com pedras de cristal, e de cristal também era o piso. 18. Seu telhado tinha a aparência de estrelas agitadas e brilhos de relâmpagos, e entre eles haviam querubins de fogo no céu tempestuoso. 19. Uma chama queimava ao redor dos muros, e seu portal queimava como fogo. 20. Quando eu entrei nesta habitação, ela era quente como fogo e frio como gelo. 21. Nenhum traço de encanto ou de vida havia lá. 22. O terror sobrepujou-me, e um tremor de medo apoderou-se de mim. 23. Violentamente agitado e tremendo, eu caí sobre minha face. Na visão eu olhei. 24. E vi que lá havia outra habitação mais espaçosa que a primeira, cada entrada da qual estava aberta diante de mim, elevada no meio da chama vibrante. 25. Tão grandemente superou em todos os pontos, em glória, em magnificência, em magnitude, que é impossível descrever-vos o esplendor ou a extensão dela. 26. Seus pisos eram de fogo, acima havia relâmpagos e estrelas agitadas enquanto o telhado exibia um fogo ardente. 27. Eu examinei-a atentamente e vi que ela continha um trono exaltado. 28. A aparência do qual era semelhante à da geada, enquanto que sua circunferência assemelhava-se à órbita do sol brilhante, e havia a voz de um querubim. 29. Debaixo desse poderoso trono saíam rios de fogo flamejante. 30. Olhar para ele foi impossível. 31. Alguém grande em glória assentava-se sobre ele. 32. Cujo manto era mais brilhante que o sol e mais branco que a neve. 33. Nenhum anjo era capaz de penetrar para olhar a sua face, o glorioso e fulgente, nem podia algum mortal vê-lo. Um fogo flamejante rodeava-o. 34. Também um fogo de grande extensão continuava a elevar-se diante dele. 35. De modo que nenhum daqueles que estavam ao redor dele eram capazes de aproximar-se, entre as miríades de miríades que estavam diante dele. Para ele santa consulta era desnecessária. 36. Contudo, o santificado, que estava próximo dele, não apartou-se dele nem de noite nem de dia, nem eram eles tirados de diante dele. 37. Eu também estava tão adiantado, com um véu sobre minha face, e trêmulo. 38. Então o Senhor com sua própria boca chamou-me, dizendo, aproxima-se aqui acima, ENOCH, a minha santa palavra. 39. Ele ergueu-me, fazendo aproximar-me, mesmo até a entrada. Meus olhos estavam dirigidos para o chão.